Olá, sejam todos muito bem-vindos. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe seu corretor do Brasil, né, gente? Olha só, oportunidade única. Quero te mostrar essa mansão térrea aqui na Serra Gaúcha, em Gramado. Aqui num bairro, gente, que tá em pleno crescimento. Um bairro maravilhoso, uma casa térrea de 276 metros quadrados, três dormitórios, duas suítes. Ela tem banheira de hidromassagem, tem sauna seca Gente, é uma casa que está com preço de oportunidade Apenas milhão 790 Ela tem praticamente aqui Deixa eu falar com o nosso colega aqui é, Antônio, ela tem o que? No mínimo aqui uns 600 metros de terreno, né Antônio? Sim, em torno de 620 metros 620 metros de terreno, gente, olha só que top Esse, esse colega aqui é o Antônio Até vou deixar o contato dele aqui embaixo ele é o nosso corretor de gramado aqui Ele vai atender você, ele é especialista aqui na serra Inclusive, treinou lá no Rio de Janeiro Agora tá aqui no Rio Grande do Sul, né? Cariuxa. Um cariúcho, né? Ele é um pouco envergonhado Mas isso aí ele vai, vai perdendo com o tempo, né, gente? Ele não é sem vergonha que nem eu, né? Não, tô... Olha só, vamos lá conhecer essa bela casa aqui Gente, olha o pátio que ela tem aqui Sensacional, maravilhoso Eu até vou te mostrar primeiro aqui a vista que nós temos aqui. O, o bairro aqui, qual que é mesmo, Antônio? Mato queimado. Tava em dúvida aqui. Bairro, bairro, mato queimado, mas o, mas o condomínio aqui tem um nome diferente, né? Morada da Serra. Morada da Serra. Olha só, só morada na Serra, gente. Olha que sensacional isso. Aqui do lado é um terreno, então logo, logo já vão construir. O bairro está em pleno crescimento. Muitas obras aqui. Aqui para você colocar uma rede, gente, ó. Coloca a rede aqui, ó. Fica se balançando, contemplando a vista aqui para o vale. Olha que lindo aqui, gente. Deixa eu te mostrar. Vem cá comigo. Olha só. Bacana, né? Paisagem linda, né? Tem gente que gosta de mato, tem gente que não gosta. Né? Tem gente que gosta de cidade, metrópole. Eu sou apaixonado por natureza, por mato, né? Moro aí nessa casa tranquilamente. Olha, tem até um pé de limão aqui para você fazer aquela caipira maravilhosa. Levar os limões para pra a praia para fazer caipira. Aliás, quando tá quente você vai pra praia, quando tá frio você vem pra gramado, né? <risos> Vamos lá conhecer a casa então, gente. Gente, é uma casa térrea gigante, uma casa to toda térrea. A planta dela é sensacional, muito espaço aqui na frente dela. Olha só o espaço que você tem aqui, gente. Bacana, é maravilhosa, né? Vamos lá conhecer vou mostrar a casa para então, Tony. E vou deixar o teu contato aqui pro pessoal te chamar. Pra te mostrar essa casa, tá bom? Seja bem-vindo então, gente A mais uma bela residência Aqui na é a nossa Serra Gaúcha em Gramado Gente, olha o tamanho disso aqui, meu cara Cara, dá pra fazer um baile aqui Tranquilamente, convidar umas 50 pessoas <risos> O seu primeiro aniversário vai ser um baile aqui na Serra Olha só que louco Aqui a gente tem uma ilha toda de Celestone Estelar uma torneira estilo Cantor Casual, um Comando Uma geladeira aqui, gente Daquela estilo Rambo, sabe? Vamos ver o que tem aqui Como é que é o nome da geladeira? Fresh door, Fresh door Que o Antônio tá falando aqui, ó <risos> Olha só, gente, ó todo, todo o armário pronto da cozinha aqui A janela é pra frente da casa Então você tá aqui preparando, tá cuidando quem tá chegando Se chegar o seu cunhado, você esconde a comida rapidinho E vai pra sala <risos> Olha só, aqui seria então para você fazer aquele baile de final de semana. Tô brincando, aqui é a mesa de jantar, tá gente? O proprietário que vendeu entregou essa casa, enfim, acabou retirando. Mas isso saiu é de menos, tá? Se você comprar essa casa só semana, o corretor te dá uma mesa para você colocar aqui, tá bom? Uh, aí, gente, olha o tamanho desse living. Tem mais de 100 metros só aqui. Só ali de sala de estar, sala de jantar e cozinha. Tranquilamente, mais de 100 metros. Aqui é a sala de estar... Ela contempla uma lareira, a lenha, caixa de som, toda equalizada aqui, gente. Uma, duas, três, quatro, seis caixas de som, sete caixas de som aqui na sala de estar. Integra aqui, então, com o terraço, com a vista para o vale. Olha o tamanho desse sofá, gente. Gigante, hein? Bem macio. Caraca, aquele sofá que você deita para ver um filme. Na verdade, você senta para ver um filme e dorme na hora. <risos> sensacional ar-condicionado split aqui também gente a casa é uma bela opção você que procura casa na serra tá com ótimo preço quero te mostrar aqui a cozinha primeiro tem um detalhe diferente aqui vem cá. na entrada papel de parede você viu o piso aqui é vinílico aqui a gente tem bastante armários ó a cozinha já vou te mostrar Aqui a gente tem um dormitório tá gente ó um dormitório com uma cama estilo japonês só botar o colchão aqui embaixo é bom para os bêbados porque daí tu já chega direto da rua aqui, né? Já se atira na cama. A cama também é no chão, <risos> facilita um monte, né? Você atira e pá. Chegou da rua, chegou da festa, já tá pronto. Se atira aí e dorme tranquilamente. Aqui então, gente, é a parte da cozinha. Uma cristaleira grande, aliás, bem grande. Cara, deve ter uns 3 metros, eu acho. Gigante. Uma cozinha aqui, revestida com pedra portuguesa atrás. Um fogão aqui gente mais um forno o top aqui nosso lava-louça olha o tamanho dessa churrasqueira meu cara gigante né bacana aqui tem saída para frente também da casa e aqui tem um detalhe interessante gente você faz a sua comida linda maravilhosa aqui prepara ela e você come ela aqui na, na cozinha mesmo e vem para banheira de hidromassagem <risos> não gostou gostou da proposta ou você está na banheira, aí a sua esposa ou seu marido já traz diretamente da cozinha para você Aquele prato especial, aquele camarão, aquela lagosta, né? Com naboba, na aquele fruto do mar, já pensou? Aqui na serra, vamos dizer assim, traz aquele fundi para você dentro da banheira Ele tá pertinho da cozinha, ó Essa casa, quem vai gostar, somos nós, os gordinhos <risos> Olha só, gente, aqui tem uma sauna seca na verdade, uma sauna na verdade, seca não, uma sauna um e dessa aqui, gente. Olha só, toda de madeira, prontinha aqui também. Do lado da banheira de hidro, aqui atrás tem um banheirinho também. Ó, o box tá aqui. Então você pode estar tá tranquilamente aqui fazendo a sua sauna logo após a banheira ou a banheira logo após a sauna, tá bom? Uh, deixa eu te mostrar agora os outros dois dormitórios, vem cá. Mas antes, deixa eu te mostrar aqui, ó Aqui a gente tem um lavabo Vou ligar a luz aqui para você ver Ó, temos um lavabo aqui Bem bacana esse lavabinho Vou barulho aqui E aqui nós temos uma dispensa, gente Olha o tamanho dessa dispensa Grande, né? Pra guardar a comida Aqui vai o junker Essa casa foi projetada exatamente como o um proprietário quis, tá? Ela tem uma planta diferente Ela passa uma proposta diferente mas é uma casa muito boa, uma casa excelente, num bairro em pleno crescimento, bem próximo ao centro de Gramado. Aqui é a parte privativa dos dormitórios, nós temos duas suítes aqui e eu vou te mostrar. Primeiro, então, é essa aqui, nossa suíte Téia também, né? aliás, toda casa é Téia, né? <risos> aqui o box, nós temos uma cuba, cara que linda isso aqui, um vermelho, maravilhoso, hein? Nem sei que mármore, é nem aí Aqui o banheiro, então aqui é o dormitório, primeira suíte As aberturas são automatizadas por controle remoto Sensacional essa casa, gente Gostei muito, o preço dela então tá muito bom, gente Aqui então a suíte principal, vamos dizer assim, né Também estilo japonês, só bota o colchão Aqui também já tá com cabeceira estofada, ó Acabei fechando aqui, gente, pra você ver, ó, olha só Uh, o ambiente como fica aqui, ó, não tem luminária, lâmpada, nada aqui, ó. Ele fica uma sensação muito boa pro dormitório aqui, muito top. Aqui então, como eu estava falando, cabeceira toda estofada, cama estilo japonesa, painel de televisão, só colocar ali. Aqui do lado a gente tem espaço para você estar tá colocando roupas, né? Aberto aqui o guarda roupa Aqui nós temos um close, olha quanto espaço você tem aqui, gente. Muito espaço, né? Ó, aqui também. Bastante, mais armários, mais cabideiros aqui, olha só gente, muito espaço. E tem um sofazinho para você calçar aqui seu sapato, olha só que bacana. Pendurar aqui, ó, seus bonés, seus chapéus. E aqui a gente tem então o banheiro, tá? Aqui uma cuba, né? Sobre um quarto branco, uma cuba amarela. Bem da moda, né? Bem cheguei tipo assim, amarelão. <risos> legal esse porcelanato aqui, gente. Olha que não tem nem emenda, olha que legal um desenho bem diferente aqui a gente tem a parte do vaso e aqui o box então dessa suíte aqui gente a casa está à venda é um excelente negócio está com um ótimo preço o proprietário quer vender estuda a proposta vale a pena você vir fazer uma proposta nessa casa ela está com um preço imperdível gente levando em conta que um terreno aqui já está 500 mil reais a casa tem quase 300 metros vale a pena você entrar em contato e vir olhar essa casa pessoalmente se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe seu dia, sua semana aí. Tchau, gente. Até mais.